Olá tudo bem? Aqui quem fala é Everton Damasceno do canal Preparando para o Arrebatamento. Primeiramente eu gostaria de deixar aqui é, que eu estava um pouco sumido, porque nesses últimos meses eu tenho trabalhado muito e eu tive pouco tempo para gravar os vídeos, voltar a fazer as mensagens. Mas eu aproveitei este pequeno intervalo Para mim estar tá gravando esta mensagem E eu também estava sem é, computador Por isso que eu não estava conseguindo também gravar Pelo menos nos finais de semana Mas graças ao nosso bom Deus Hoje estou de volta Nem que seja pelo menos uma mensagem por semana Eu vou tentar gravar Pelo menos no final de semana E a mensagem que eu quero trazer hoje aqui chama, como crerão se não há quem pregue? Todos nós sabemos que estamos nos finais dos tempos e tem muita gente pregando é, prosperidade material, sendo que Jesus nunca veio para pregar isso. Então vamos iniciar a nossa mensagem hoje.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 Assim também vós, quando virdes essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Gostaria de pedir a vocês, irmãos, desculpa pelo áudio. Realmente o. Eu... Os meus aparelhos aqui não são muito bons para gravar áudios, mas é o que temos. Vamos com o que temos. Amém? Então, lemos aqui Mateus 24, versículos 32 a 34. E nós sabemos que esta parábola da figueira está falando de Israel, pois... A figueira é, é... Pois essa figueira citada aqui por Jesus, nessa parábola, é Israel. Mas por, que, por que, que Jesus disse isso? Que quando a figueira brotasse, ele estaria próximo. Porque em Mateus 24, capítulo 2, Jesus profetizou... A destruição do templo não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aqui é Jesus estava profetizando que Israel que o templo seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra, né? Então, é para quem não sabe, essa profecia ela já se cumpriu e até já foi comprovada pelos historiadores que no ano 70 d.C. Jerusalém foi invadida pelos romanos e foi destruída e assim os judeus fugiram e se espalharam pelo mundo. Então quando Jesus diz na parábola, que os ramos se renovam e brotam folhas, ele está dizendo que Israel voltaria a se tornar nação novamente. E isso ocorreu quando Israel foi reconhecida como Estado de Israel no dia 14 de maio de 1948. Ela foi reconhecida pela ONU. Inclusive pelo voto do brasileiro Oswaldo Aranha, que era presidente da ONU naquela época, naquela ocasião. Então ali naquele dia, a parábola da Figueira começou a se cumprir. E no fim do verso 33, Jesus disse... Quando virdes essas coisas, sabei que ele está próximo, está às portas. E ele completa no verso 34: Em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça, mas tudo o que? Israel se tornasse nação e os sinais do fim está dizendo lá em Mateus 24, capítulo 24, versículo 3 a 14, e Lucas 21 também, esses são os sinais que Jesus disse. Então o que, que isso tem a ver com o título da pregação? Né, para quem não lembra aqui, o título é Como crerão se não há quem pregue? Eu digo para você, amado irmão e irmã, que tem tudo a ver. Isso mostra que a partir de quando Israel se tornou nação em 1948, começou a última geração. E Jesus disse que não passará essa geração sem que ele volte. Estamos no fim dos tempos. Precisamos levar o evangelho a todas as pessoas. E como que isso vai acontecer se eu e você não for para outra nação? É simples. Fale de Jesus para todas as pessoas que você conhece. Fale nas redes sociais. Dê testemunho em casa, na rua, no trabalho. Assim o evangelho de Jesus vai ser testificado em todos os lugares do mundo. E acredite, você faz parte disso e terá sua recompensa no final. O apóstolo Paulo, ele já acreditava que Jesus voltaria na época dele. Olha o que ele disse em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Vamos abrir nossas bíblias. Primeiro Tessalonicenses, ler aqui, Primeiro Tessalonicenses, capítulo quatro, versículos dezesseis e dezessete, diz assim. Porquanto o Senhor mesmo, com grande brado, ou seja, com grande voz, voz forte, voz alta, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, os que fomos deixados, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, para o encontro do nosso Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor Jesus. Ele disse, nós os que ficarmos vivos, ele se incluía nos vivos, ou seja, Jesus voltaria na época dele, mas sabemos que isso não aconteceu, e que o apóstolo Paulo aguarda descansando no Senhor. Se naquela época Paula, Paulo já achava isso, o que dirá nos dias de hoje? Deveríamos acreditar que está muito mais próximo, ainda mais com sinais que Jesus deixou para aqueles que crerem. Jesus disse... Feliz aqueles que amam a minha vinda. O que houve com a igreja? Quando falamos em volta de Cristo, a igreja se assusta e muitos até se revoltam. Jesus disse também: Por acaso, quando eu voltar, encontrarei fé na terra? Ele disse isso para se cumprir o que está escrito em 2 Pedro capítulo 3 versículo 4 que diz onde está a promessa de sua vinda? porque desde o dia em que os pais dormiram todas as coisas permanecem como estava desde o princípio da criação nós sabemos que nos dias de hoje está assim você vê muitas pessoas falando e zombando da volta de Cristo Muitos que estão dentro dos templos já não acreditam mais que Cristo virá. Mas eu e você que acreditamos na vinda dele devemos pregar o evangelho a todas as pessoas. Porque sabemos que ainda tem muita gente que precisa ouvir. E o evangelho já foi pregado a todas as nações. E Mateus 24, 14, diz que o fim viria depois disso, ou seja, o fim está próximo. E tem muita gente dentro dos templos fazendo vista grossa, dizendo e achando que Jesus vem daqui 100, 200 anos. Ei, irmão irmã, uma geração não chega a 200 anos. Quem lê aí o... Salmo 90, 10, vai saber do que eu estou falando. Jesus está com absoluta certeza e as portas e as escrituras sagradas mostram isso. Quem tem o Espírito Santo e tem discernimento, lê as escrituras, sabe disso. Precisamos levar a palavra de redenção, sim. Precisamos pregar ao arrependimento, sim. Precisamos falar em santidade, sim. Mas como dizem Romanos 10,14, como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem lhe pregue? Ei, esse papel é meu e seu. Muitos poderão ser deixados para trás por culpa nossa. Devemos pregar arrebatamento sim. Aí você me fala, se eu falar de arrebatamento, muitos se escandalizarão. Aí eu te respondo, só existe dois caminhos para essa afirmação. Ou a pessoa não lê as escrituras, por isso não tem o um entendimento, pois a mente dela está presa na terra. Ou ela tem pecado escondido e não aceita arrebatamento. E eu vou encerrar essa mensagem falando que os que dormem dentro da igreja precisa acordar. Quando eu falo igreja, eu não estou falando o templo que nós frequentamos, que muitos frequentam. Quando, estou falando, quando eu falo igreja, estou falando do corpo de Cristo. Os que fazem parte do corpo de Cristo. Esses precisam acordar. Isso é só para os que dormem. A árvore que não dá fruto é cortada, ou seja, se você e eu não der frutos, vamos ser cortados do reino de Deus. Então, portanto, amados irmãos e irmãs, eu encerro a mensagem dizendo: ide. E fazer discípulos, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que Jesus tem nos ordenado. Eu deixo essa mensagem para todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.